É isso aí pessoal, estamos aqui em Blumenau. Vamos se jogar agora pro velopark. Para variar o tempo não ajuda, né? Chuva, chuva. Não tem um dia que a gente não está saindo aí que não carrega na chuva. Mas é um Mesma coisa que da outra vez, passa a chuva, passa a sol, mas vamos tá lá. Vamos ver o que acontece. Até mais. <risos> Nossa, cara. Hoje a viagem foi tensa. Por quê? Porque. Filho da puta. hora que eu saí de Marina, eu cheguei lá, voo cancelado. Aham. Uh -huh. Aí. Aí a Azul plantou um ônibus que a gente foi até Arasatuba. Aí de Arasatuba eu peguei o um voo até Campinas. Aí início eu perdi o voo que era pra Floripa. <risos> Aí beleza, eu catei o voo em Campinas e vim pra Viracorpos. Por que não foi pra Floripa direto? Não tinha, só tinha às 5 horas da tarde. <risos> aí eu cheguei em Viracorpos, esperando minha mala, só pra eu lá. <risos> <risos> <risos> minha mala foi em Campinas. Puta merda. Né? Aí eu saí. Nossa, bom, bom. Tá aí, né? Fazer o quê? Peguei umas cuecas do JJ. <risos> <risos> Caminhando um pouco aqui no trânsito. tá brava? tá bravo que foi pro YouTube a da gente que não vai aqui não é um para o Oktoberfest cara nem sabia disso aí cara ele foi descobrir que eles soltaram um vídeo do Oktoberfest <risos> <risos> vocês, vocês me fuderam sem eu saber é a novela da vida real do Drift. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Umas 10 horinhas de viagem Vou Estacionar, descansar e amanhã acordar cedo o pau pega Tchau então, galera! Parte. Ontem, ontem um tempestade, uma chuva aqui que chegou a cair até pedra. E hoje o sol está bom, graças a Deus o tempo melhorou. E agora vamos começar o show. Vamos ter uma volta no cartódromo que é logo aqui atrás. Aqui depois vamos ter uma volta no oval. E vamos ficar o dia todo nisso e também ainda vamos ter junto uma volta rápida com o Shelby na pista aqui. Então vamos ver o que está que aí hoje. We'll